E aí, pessoal, vou falar desse filme de terror psicológico que tá muito em alta agora, mas ele é de 2021, que é Speak No Evil. É speak No Evil, que significa mais ou menos, tipo, não fale, alguma coisa assim em inglês. Esse filme, ele é um filme dinamarquês muito pesado, muito forte, que fala sobre a passividade do ser humano, então, esse casal, eu vou falar assim, casal holandês e casal dinamarquês. A gente tem esse casal dinamarquês que, que é bem, assim, mais fechado, tem ali a filhinha Agnes deles e tal, e eles são mais na deles, mais reclusos e estão passando férias lá na Toscana. Só que eles encontram esse casal holandês que é despachado e tal, e o cara começa né, a, a virar amigo, começa, a, e eles não sabem dizer não, então tudo eles vão aceitando, vão aceitando, passam ali umas férias com eles, ok, cada um vai lá pro seu estado, país, né, e aí eles recebem uma carta em casa dos holandeses, chamando eles pra passar um final de semana, que o filhinho deles gostou muito da Agnes, enfim, só que aí começa a acontecer várias cenas muito perturbadoras e sufocantes, e elas, assim, vão acontecendo, e eles vão deixando, vão deixando, e tu pensa, meu Deus, diz que não, xinga eles, bate neles, e eles vão aceitando aquela situação absurda que tá acontecendo. Eles tentam sair, mas ao mesmo tempo eles voltam, porque parece que eles sabem, e aí ele até que tem, o Bjorn, que é o, o homem lá dinamarquês, ele tem uma... Uma coisa, assim, que ele tenta resgatar nesse homem holandês ali. ele tem, tipo, uma admiração, assim, porque ele é despachado, parece que ele gostaria de ser assim. É um personagem que tem mais camadas que os outros. Mas, gente, o que vai acontecer nesse filme? Meu Deus, é realmente bem visceral a coisa. E é um mal, assim que acontece, sabe, é uma coisa bizarra, então não tem nada assim sobrenatural, é o um mal do ser humano mesmo, mas é um filme bem interessante, vale muito a pena assistir.